Posso pegar sol? Claro que você pode pegar sol. Você não pode pegar sol durante o processo de tratamento, durante o processo de cicatrização. Mas depois que cicatrizou, que no caso eu vou te dar alta, você pode sim pegar sol, mas sempre com o protetor solar. O sol ele é o maior inimigo da nossa pele. Então o protetor solar ele vai aumentar a durabilidade do seu resultado para que aquele pigmento não desbote, não tenha um, um desbotamento precoce. Tá? Então, no caso das estrias, você pode pegar só normalmente, a, o pigmento ele não vai alterar as estrias, não vai bronzear, porque aquele local ali não tem melanina. Então, o que, que vai acontecer? Após a, o local estar camuflado, a a pele que está camuflada, ela vai diminuir aquele contraste, ou seja, se antes da camuflagem aumentava o contraste, porque a pele bronzeada, a fenda branca, com a pele camuflada vai diminuir aquele contraste, porque a pele vai estar tá bronzeada, a fenda branca vai estar tá pigmentada da cor da sua pele, então diminui aquele contraste. Então a camuflagem de estria ela veio para diminuir o contraste e nunca te deixar como uma zebra.